E sejam muito bem-vindos a partir de agora, a partir de agora, tá vendo? Até quem tem experiência, né? Ficar nervosa, ficar tensa quando vai abrir um evento, segundo dia do Cidadania em Cena. Eu sou Roxane Ré, jornalista, radialista, já passei pela CBN, Estadão, Rádio TV Cultura, agora estou no Jornal da USP No Ar, diariamente às sete e meia da manhã. Lá você pode acompanhar a repercussão das notícias do dia e também a produção científica da Universidade de São Paulo, estão todos convidados quando quiserem nos acompanhar, agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar esse evento, discutir um tema tão relevante para a sociedade, num momento tão sensível também para a sociedade, nesse ano de 2020, que é de pandemia, mas é um ano de eleições e nós temos muito que debater em Espaço de tempo curto, e nós estamos trazendo para você todos esses dias importantes figuras que estão estudando o tema. Vejam só, sejam bem-vindos então a este segundo dia para hoje. Nós. Vamos? Então vamos, vamos começar o nosso evento.